me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 Era antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos, e que de Deus tinha saído. E para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse, Senhor... Tu me lavas os pés? Jesus res... Respondeu Jesus, agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro, tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu, se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse, Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. E Jesus respondeu, quem já se banhou, não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estais limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar. Por isso disse, nem todos estais limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo e disse aos discípulos, Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bens, pois eu sou. Portanto, se eu, o senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs amados, iniciamos hoje o tríduo pascal, três celebrações, numa única, quinta-feira santa, o início deste caminho em preparação que terá como cume a vigília pascal, a noite santa, que vai desembocar no dia da ressurreição. O domingo, a Páscoa. Cada domingo é Páscoa, mas a igreja, na sua sabedoria, reserva para nós uma semana do ano para que nós possamos viver com mais intensidade este mistério. E a liturgia nos apresenta toda esta preparação. Neste primeiro dia. O Senhor é aquele que nos comunica o mandamento do amor. Ele que realizou a Páscoa que os judeus já haviam comido. Fazendo memória da libertação que Deus havia feito ao povo de Deus. E agora Jesus dando novo sentido a esta celebração comunica a eles o mandamento que mostra o que de fato é a sua presença na Eucaristia. Uma presença amorosa, uma presença servidora. Irmãos e irmãs, caminhamos assim, vivendo os dias da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Mas antes disso, é preciso ter a capacidade de Inclinar-se para lavar os pés uns dos outros O que é a Eucaristia se não um sacramento do amor? Cristo lhe se faz alimento, ele nutre a cada um de nós É um amor que se doa sem reservas Assim é a Eucaristia e não há outra razão pela qual nós devamos comungar, senão de nos deixarmos capacitar para amar. Esse é o sentido. Por isso que no Evangelho de hoje, João ele não fala propriamente sobre o sacramento da Eucaristia, mas o gesto de Jesus. Gesto que nos é transmitido como exemplo porque aí está a essência da própria Eucaristia. Deus não vem para ser servido, mas para servir. E agora Ele mesmo se coloca a servir do modo que os escravos faziam, inclinando-se sobre os pés de seus senhores ou dos seus hóspedes, com toda a humildade para demonstrar o seu amor, que é total, mas Jesus não se apresenta como um servo que não tem nada para oferecer, como nós podemos pensar talvez em alguém que sendo serviçal faz isso para receber algo em troca. O servo aqui não é aquele que não tem nada de mais precioso para dar, então se sujeita a a coisas pequenas e banais. O servo é justamente aquele que muito recebeu e por isso muito tem a oferecer. E Jesus é o autor de toda a graça junto com o Pai e o Espírito Santo e é por isso que ele tem a oferecer a sua própria vida e ele oferece também esse gesto de amor para que a nossa Eucaristia, a nossa comunhão, não esteja dissociada do servir. Se nós comungamos, sem essa dimensão de depois nos colocarmos a serviço, nós estamos esvaziando a Eucaristia. Porque a Eucaristia é justamente doação. E é por isso que o Mestre, ao demonstrar o seu amor, se coloca assim. É alguém que, que desce, ele já havia descido na sua encarnação e agora desce até o patamar dos pés dos apóstolos. Simbolicamente, Jesus vem para lavar toda a sujeira da humanidade dentro do lava-pés. É o que ele faz verdadeiramente quando se entrega na cruz. De forma real, Ele nos salva e nos lava. E aqui nós temos a representação de tudo isso. Não de forma teatral, mas diríamos de maneira pedagógica. Justamente para que nós aprendêssemos com o seu exemplo. E como o Lava Pés marca, nós sabemos que esta é a missa da ceia do Senhor. Mas popularmente muitos dizem a missa de Lava Pés, não é? Porque... O lava-pés revela justamente a dinâmica da Eucaristia, o movimento do Cristo que desce e do que o Cristo que desce não para ficar na condição simplesmente do ser humano que agora se suja com o pecado, mas para lavá-lo e para reerguê lo de maneira que ele também tenha a capacidade de se abaixar diante do outro. E principalmente quando o outro se encontra numa situação de pecado. O pecado não tem valor nenhum. Mas o ser humano é precioso. Jesus, quando lava os pés, ele está lavando aquilo que há de mais sujo no nosso corpo. Porque nós sabemos que os nossos pés ficam sujeitos, expostos a uma sujeira maior. não é? Então ele está descendo realmente essa condição humana para nos mostrar que o amor é maior do que o pecado. É preciso ver o ser humano muito além do pecado. Nós já vimos isso ao longo desses 40 dias em preparação para a Páscoa e que agora são intensificados nesta celebração do tríduo pascal. Jesus é aquele que serve despindo-se. É aquele que, neste momento, se reveste do serviço por meio do avental e da toalha com a qual agora ele está munido junto à bacia e à jarra com água. Nós precisamos também ter a capacidade, se comungamos verdadeiramente com consciência, de nos despir do nosso próprio eu. De nos revestir de Jesus servidor, como ele se reveste daquela toalha, símbolo do seu serviço. E assim, amados irmãos, temos a humildade também de olhar para as pessoas como Cristo olhou. E é nisso que consiste o mandamento do amor. Um não ao julgamento, mas um sim a Deus... Renunciando a todo o pecado, porque ele veio para lavar a humanidade ferida e suja pelo pecado, para que ela pudesse experimentar, pela graça do batismo, esta vida nova. O Lava Pés deve ser para nós a grande recordação de que, cada vez que nós fazemos memória de Jesus Cristo na Eucaristia, nós estamos não só recebendo o Senhor, mas nós estamos naquele momento nos tornando como o Senhor. Por que você comunga? É justamente para assemelhar-se ao Mestre, para deixar que Ele possa possuí-lo. E quando digo possuí-lo, no sentido de adentrar o seu ser e viver em você e viver em mim. Paulo mesmo vai dizer... Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Se nós tivéssemos essa consciência, cada vez que nós recebêssemos a Eucaristia, nós não nos prenderíamos ao nosso próprio orgulho, às vezes a nossa autossuficiência, e a tantas outras coisas que fazem com que nós traiamos o Mestre. Durante essa semana, o Evangelho, por mais de uma vez, nos mostrou a traição de Judas, Antes da ceia. Tudo aquilo que é contrário ao amor é uma traição ao Senhor. É por isso que o Senhor marca a vida dos seus apóstolos e de cada um de nós com o amor que supera tudo. Sabemos que Pedro também trairia o mestre. E Pedro que agora quer ser lavado por inteiro, é aquele que iria renegar o mestre. Mas as suas lágrimas depois lavam a sua alma com arrependimento. E Pedro vai ser lavado pelo amor de Deus, se colocando a serviço. A cada vez que Jesus perguntará para Pedro se ele o ama verdadeiramente, Jesus vai chamá-lo ao serviço. Você me ama? Sim, Senhor. O Senhor sabe que eu te amo. Então, apacente as minhas ovelhas. Sirva. Em outras palavras, é o que Jesus diz. Estamos vivendo uma realidade em que nós precisamos nos deixar ensinar pelo Mestre que se abaixa até nós. Para que nos levantemos também para transmitir aquilo que vem dEle. Receber Jesus na Eucaristia é ter a disponibilidade de deixar que Ele nos habite E permitir que também Ele fale por meio de nós E fale com amor, fale com sabedoria Nós temos hoje aqui pessoas que se dedicam ao ensino Ensino que promove o ser humano, que forma Ensino que catequiza Ensino que conduz pela fé. Nós temos aqui jovens que estão nesse processo ainda dentro da, da educação. Mas não apenas dentro de um ambiente acadêmico, mas também na vida de uma comunidade que é formadora. Nós vemos em tudo isso o Lava Pés. Nós vemos em tudo isso Eucaristia. Vamos, amados irmãos, hoje... Adorar a Jesus Eucarístico, mas acima De tudo, alimentar-se Dele, porque O Senhor não estará Sobre esta mesa simplesmente para que Nós possamos adorá-lo Com os nossos joelhos dobrados Mas muito mais do que isso Ao adorá-lo Nós possamos também nos levantar E depois fazer este movimento De agachar-se Em direção ao irmão De estender a mão, De aprender com a vida e as circunstâncias nas quais nós podemos nos encontrar. De ensinar aqueles que erram. E esta é uma das obras de misericórdia. É também ensinar aqueles que estão no caminho do erro. E o maior ensino que o Senhor nos transmite é a sua própria vida, o seu próprio evangelho. Eu convido vocês... A repetir estes passos comigo, já que nós estamos caminhando rumo à Páscoa e hoje passando por esta mesa, esse banquete no, na, no qual o Senhor é o alimento. O que é preciso para viver a Eucaristia? Diga comigo: despir-se de si mesmo. Despir-se de si mesmo. Revestir-se da graça. Revestir-se da graça Ter a humildade de inclinar-se ao irmão Ter a humildade de inclinar-se ao irmão E assim ajudá-lo a levantar-se E assim ajudá-lo a levantar-se Que a ceia do Senhor hoje Nos torne mais conscientes da nossa missão Como cristãos nesse mundo Como servidores uns dos outros Como tabernáculos vivos de Jesus Cristo, como uma igreja sacerdotal por meio do batismo e que também tem os sacerdotes por meio do sacramento da ordem, que são os servidores que nos ajudam no caminho da santificação e assim esta mesa santa, diante da qual nos, nos reunimos, possa encontrar a extensão na mesa do nosso lar, na mesa do ensino, das escolas... Na mesa de uma sala de encontro, de catequese, na mesa na qual nós nos reunimos como comunidade, como irmãos e irmãs. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse instante nós faremos este gesto significativo, que não é simplesmente um teatro, mas é uma obediência ao mandato de Cristo. Dei-vos o exemplo para que vocês façam o mesmo, para que façais o mesmo, nos diz o Mestre. Eu gostaria de convidar então, aqueles que estão aqui representando toda a comunidade, a comunidade educadora, a comunidade também que se deixa ensinar, para que venham aqui ao presbitério com as suas cadeiras, E nós queremos vivenciar o Espírito Eucarístico, a presença de Cristo em meio a nós, o serviço por meio do qual Cristo age em nós. o de vocês, do lado direito se possível for pode me chamar Se palma Jesus seguindo-se da senha sorri bacia do mundo lavou pés dos discípulos destes. em See you. Sim Eu Suspense Aquele que está pronto para receber Jesus, também está pronto para partilhar tudo aquilo que, aquilo que dele recebeu. Vamos então cantar novamente, lembrando que a Eucaristia partilha, Jesus que se dá a nós para que nós possamos nos dar por ele e sempre nele permanecer. Cantemos. Pai Santo, humildes e confiantes, elevemos a Vós nosso clamor.